Qual é a sua opinião, senhor Presidente, em torno das eleições distritais de 2024, sobre a sua viabilidade? Bom, é, em princípio eu penso que são viáveis, né? é, mas é claro que eu devia ter é, a ocasião de... de, de de estudar o caso com os que estão a organizar as eleições para ver se há algum escolho, algum assunto que possa merecer atenção e que se tenhamos tempo para, para corrigir o que possa estar, estar, estar, estar mal. Mas por enquanto eu não vi nenhum, nenhum impedimento para que as eleições eh, tenham lugar daqui a, a mais um ano agora porque já começaram a ser preparadas um pouco antes disto. Uh, bom, e, e eu, eu, eu desejo sucessos naqueles órgãos que estão eh, designados para preparar essas eleições, e que o povo eh, participe nelas conforme as condições que forem criadas. Não é cada um Pensar nas suas próprias condições. Vamos fazer o jogo naquele campo. As balizas são iguais de um lado e do outro. Não há uma baliza que tenha um metro de altura a mais do que a outra. E, portanto, alguém que vai perder o jogo vai dizer que aquela baliza estava. É até porque se troca no campo, não é? No futebol. Mas acho que. Eu penso que as estruturas, os órgãos devem ser respeitados, devem ser respeitados.